Saudações, queridos e queridas, aqui quem fala é Vinícius Venerti do Espaço Nadi e hoje eu quero compartilhar com vocês 15 características do Prana, também conhecido como Chi pelos chineses ou Ki pelos japoneses ou ainda como bioenergia, conhecida também como energia orgônica, entre outros nomes. Essa energia deixou de ser uma força metafórica e hipotética para ser comprovadamente uma energia física, ainda que pouco estudada, divulgada e conhecida, até mesmo entre a maioria dos cientistas, ela possui inúmeras propriedades, características e aplicações. Segue então 15 de suas características: 1. Um, a energia orgânica é carregada e irradiada de todas as substâncias vivas e não vivas. 2 ela pode facilmente penetrar em todas as formas de matéria, porém com diferentes níveis de velocidade e influência. 3. Todas as matérias afetam de alguma forma a energia orgônica, atraindo-a ou absorvendo-a, ou também repelindo-a ou refletindo-a. 4. Ela é acumulada pelos seres vivos através da alimentação, da água, da respiração e pela pele. 5. Ela pode ser influenciada, dirigida e moldada pela concentração mental de pessoas devidamente treinadas. 6. Ela pode ser vista, sentida, medida e fotografada. 7. Ela também se manifesta de forma livre na atmosfera e no vácuo. 8. 8. Ela é excitável, concentrável e espontaneamente pulsátil, capaz de se expandir e de se contrair. 9. A carga de energia orgônica em determinado ambiente ou em certa substância vai variar ao longo do tempo, normalmente de modo cíclico. 10. A energia orgônica é mais fortemente atraída para coisas vivas para a água e para si mesma. 11. Ela apresenta excitação e atração mútua de separadas correntes de energia orgônica, ou também de sistemas separados carregados com um Prada. 12. A energia orgônica pode seguir um determinado curso ou flutuar de um lugar para o outro da atmosfera mas ela geralmente mantém um fluxo do Oeste para o Leste, movendo-se com a rotação da Terra, porém ligeiramente mais rápida. 13. A energia orgônica ela é livre de massa. 14. Ela também é negativamente entrópica. E 15. A energia orgônica se relaciona diferentemente com outras formas de energia, como a nuclear, a eletromagnética, a elétrica, etc. Quanta coisa interessante, hein? E quase ninguém sabe. Nos próximos vídeos, eu pretendo falar como a energia orgônica se relaciona com outras formas de energia. Pretendo também falar quais são as propriedades físicas e biológicas da energia orgônica em seres vivos. Pretendo também mostrar como ela foi registrada, documentada por diversos é, experimentos e falar um pouco mais dos pesquisadores e cientistas que pesquisaram sobre essa, essa forma de energia. É isso aí, um grande abraço!